Boa tarde pessoal, Eu vou apresentar hoje um pequeno tutorial de como você splitar os tickets, você comprar um ticket de forma parcial junto com outras pessoas. O primeiro passo é você ter o cadastro na pool Decred Brasil, então você entra lá, decredbrasil.com e faça o seu cadastro. O segundo passo então é você ter uma carteira com saldo e configurar a pool. Não vou mostrar como fazer essas coisas aqui, estou supondo que você já tenha a carteira que você já tem o cadastro na rua. Tá? O próximo passo, então, vai ser você baixar aqui no GitHub o, o software do Mateus para fazer o Split Ticket. Então, github.com.br mateusz dcr, ifem split, ifem ticket, ifem matcher. Você pode ver o endereço lá em cima. Você vai acessar esse endereço, baixar um desses dois últimos, é, Split Ticket by Linux... 64 ou Split Ticket Buyer Win64. Dependendo do sistema que você tiver, se é Linux ou Windows. Ok? É, você, então, quando a crédito aberta, você vai rodar o software do Split Ticket Buyer. É, tendo rodado esse software, então, você vai vir aqui no menu Config e aí no menu de Config você vai apertar em Load from the credit. Então, na hora que você fizer isso, ele vai pedir para você selecionar a carteira. Eu só tenho uma. Cliquei e selecionou. Qual é a pool? Eu também só tenho uma. Cliquei e selecionou. Aperta em Select. Ele configurou. Gerou ali o endereço. Gerou todo o necessário para configurar. No Session Name, a gente vai preencher, então... O, é, o nome da seção padrão da PUDECRADE Brasil, que é DCRBR1, tudo em minúscula, DCRBR1. E aqui você vai digitar a senha da sua carteira, ela não vai aparecer, graças a Deus. Né? Qual é o valor que eu vou colocar nessa seção? Então, a gente tem um site aqui do Matheus, mas na hora que você tentar conectar também a primeira vez, ele vai te mostrar quanto que já tem nessa seção. Aqui, ó nesse site aqui do Matheus... Você pode ver aqui, então, que o valor que a gente tem atualmente são é 65 DCR nessa sessão. Aqui é o hash da sessão. Então é o hash, se você depois quiser fazer um site que faça chá 256 você vai ver que isso aqui é o hash de DCR-BR1. Então, 65, para completar o valor de 110.20 de créditos, eu vou precisar de mais ou menos 46 créditos. Eu vou colocar 50, então, para garantir que tudo vai funcionar. Então, vamos lá colocar aqui. Eu vou arrastar esse slider aqui até o valor de 50 de decreds. Então, aqui vocês podem ver o valor está em 50 creds. Aí, a coisa mais simples que tem é fazer isso. Eu clico em participate, esse botão grande escrito participate. Ó, cliquei. Perguntou se eu aceito os riscos. Sim, eu aceito. Continuo. Ele está se conectando. Conectou, então, com a Wallet. Fez a compra do ticket. Olha só. Completando. sucesso by Split Ticket. Comprei um ticket splitado. Minha participação, então. Olha só. Vou subir aqui um pouco para a gente procurar. Meu índice no Split é o índice zero. Certo? Então, eu posso olhar aqui o índice zero. Eu participei com o valor de 49,97 DCR Outro participante participou com mais um tanto Completando o um total de 54 E por último, o terceiro participante completou até o total de 110 DCR Aqui ele fez então os sorteios e comprou o ticket Temos um ticket comprado aqui no valor então, de 110 DCR Se eu tentar agora voltar aqui então na minha carteira eu vou ver que o meu saldo agora foi atualizado para 12.13 crédito então, E agora para terminar, então, eu vou mostrar o que, que acontece quando o saldo total que está na sessão, então aqui eu vejo a sessão, olha, ó, tem apenas 20 DCR, o saldo total que vai estar na sessão, eu vou colocar mais 5, não vai ser suficiente para fechar uma sessão. Então o software vai ficar aguardando, mais gente conectar você tem que entrar lá no Slack combinar com mais pessoas para conectarem. Então, para a gente conseguir fechar essa sessão, então eu venho aqui já marquei 5, a gente já marquei o valor 5. Vou colocar aqui o participante. Ele aparece um pop-up. Esse pop-up eu já percebi não mostra para vocês na captura de tela, mas eu aceito aqui. Dou um continue no pop-up. Ele vai conectar, conectou na carteira, gerou a sessão. E olha aqui o que é está mostrando aqui, ó, gente Waiting for participants 25 DCR 20 DCR de um, 5 DCR do outro Esse de 5 DCR é meu Então é isso, gente Esse é um pequeno tutorial De como fazer o split ticket Espero que vocês tenham gostado E tenham aprendido Qualquer coisa, lá na capa da pool Tem um link para um tutorial em português tá? Você pode entrar no Slack também e ou no canal oficial, do, no Slack oficial da The Decred, decred.slack.com no canal Ticket Splitting. Ok, gente? É isso. Muito obrigado e até a próxima.